E aí gente boa, belezinha? Eu neste dia com muita alegria em meu coração produzir esse vídeo incrível, para ajudar você meu amigo, que ainda sofre com a ejaculação precoce. Fique até o final do vídeo, e cariba que está top. Lembrando deixei uma incrível surpresa para você no final do vídeo. Deixa aquele like para ajudar mais pessoas, e se inscreva. A ejaculação precoce é a forma mais comum de disfunção sexual masculina, mas sua presença de forma alguma diminui o sofrimento que pode causar aos homens de todas as idades. Nem o estigma que impede muitos deles de procurar um profissional médico para obter ajuda e aconselhamento. Os médicos estimam que 20 a 30% dos homens, pelo menos um em cada cinco, são afetados pela ejaculação precoce, mas uma definição médica uniformemente aceita permanece indescritível. Simplificando, a ejaculação precoce é quando um homem ejacula muito rapidamente, geralmente definido como menos ou dentro de um minuto de penetração, e os pacientes tendem a se dividir em duas categorias principais. Aqueles ao longo da vida que sofreram ejaculação precoce, desde que se tornaram sexualmente ativos, e aqueles com ejaculação precoce adquirido. Este último, pelo qual um homem repentinamente experimenta a condição, é mais comum e pode ser causado por vários fatores físicos causas físicas. Pesquisas mostram que homens com tireoide hiperativa, hipertireoidismo, têm maior probabilidade de sofrer de ejaculação precoce que, uma vez tratado o hipertireoidismo, as chances de experimentá-lo são reduzidas. A ejaculação precoce também está ligada à infecção crônica da próstata, conhecida como prostatite, e o tratamento bem-sucedido provou aumentar significativamente o tempo que o paciente leva para ejacular. Outra teoria explora a ligação potencial entre ejaculação precoce e sensibilidade peniana causada pela circuncisão. Algo que se deve atentar são os fatores psicológicos e emocionais. Além da ansiedade, acredita-se também que outros fatores psicológicos, como depressão, estresse e trauma sexual na infância, estejam ligados à ejaculação precoce ao longo da vida e adquirida. Segundo Peter então supervisor clínico da Relate, a ejaculação precoce pode começar cedo na vida como resultado de se preocupar com sexo ou masturbação, aprendendo a se masturbar rapidamente ou nunca aprendendo, ou não experimentando sexo, mais relaxado e administrado de maneira diferente. Se a condição se manifestar mais tarde na vida, pode ser por causa de ansiedade por um novo relacionamento, uma experiência difícil, doença ou trauma. A ansiedade é a emoção principal que afeta a condição, aumentando os níveis de serotonina. A boa notícia é que as causas físicas e psicológicas da ejaculação precoce são eminentemente tratáveis. Normalmente, um clínico geral começará pedindo ao paciente para preencher um questionário sobre sua história sexual, a fim de descobrir se ele realmente está sofrendo de ejaculação precoce ou se preocupa desnecessariamente. O hipertireoidismo geralmente é tratado com um medicamento chamado carbimazol, tratamento com radioiodo ou cirurgia para remover parte ou toda a glândula tireoide. Um único episódio de prostatite, conhecido como prostatite aguda, geralmente responde a um curso de antibióticos. Prostatite crônica, diagnosticada se a condição persistir por pelo menos 3 meses, pode responder a antibióticos, mas às vezes precisa de encaminhamento especializado. Pensa-se que o aumento dos níveis do hormônio serotonina usando antidepressivos como a fluoxetina e um medicamento chamado dapoxetina também ajuda os pacientes que sofrem de ejaculação precoce. Vale a pena notar que a dapoxetina é relativamente nova e nem sempre está disponível em hospitais e farmácias. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina atrasam a ejaculação, aumentando a serotonina no sistema nervoso. Um estudioso explica, nós tendemos a testar pacientes com dapoxetina, pois sua ação é mais curta e não causa tantos efeitos colaterais, especialmente quando a medicação é interrompida. Da mesma forma, 50 mg do analgésico tramadol duas horas antes da relação sexual também podem ajudar a aumentar a quantidade de serotonina no sistema nervoso. Outra tendência é tratar a disfunção erétil como parte da ejaculação precoce. A prescrição do Viagra ainda é controversa, mas achamos que pode reduzir o tônus simpático e fazer com que os músculos lisos do sistema genital relaxem, atrasando um dos primeiros passos que levam à ejaculação. Gostou? Você vai gostar ainda mais de um guia que vai ajudar você a curar de uma vez por todas com a ejaculação precoce, comprovado por milhares e milhares de homens, e esse guia é o segredo de quem passa mais de meia hora a uma hora sem ejacular. Não perca tempo, a oportunidade para acabar com sua dor está passando na sua frente, agarre ela.